Nopa, então, pelo que vocês perceberam, eu estive meio distante do canal esses dias sem postar e tal. E esse vídeo vai ser pra esclarecer algumas mudanças que eu desejo fazer além do motivo da minha ausência. Primeiramente, vai esclarecer o porquê de eu ter passado esse tempo todo fora do canal. Bom, pra quem pouco sabe sobre minha pessoa, não vai saber que eu tenho alguns problemas envolvendo transtorno bipolar, ansiedade e tal. Então o que me fez dar uma leve parada com o canal é porque eu tava num pico muito ruim disso. E pra evitar que qualquer coisa horrível acontecesse que eu falasse qualquer coisa que poderia magoar vocês, decidi dar uma descansada até que todos se restabelecessem. Agora, vamos Mostrar mudanças no canal. Tem muita gente que vive me dando sermão por causa de conteúdo, por eu não achar um nicho específico para o canal. E eles realmente estão certos de que isso talvez só me traga problemas. Então, bem aos poucos, como perceptível, eu estou migrando para Discord, entre parênteses programação e entre outros parênteses Discord em geral. Mas se de repente eu quiser gravar um vídeo reflexivo, eu vou, se não tiver conteúdo naquele dia em específico. Então é basicamente, sei lá, o que eu quiser. Agora em julho, provavelmente eu não vou ser muito ativa no canal. Só que mais do que essa parada que eu dei. Porque eu vou tentar dividir entre as lives e os vídeos. Porque só esses dias eu tô jogando bastante de daria em boas lives. Então é isso. Só queria esclarecer algumas coisas pra vocês. Espero que tenham entendido. Abraço.